Thank <smart noise> Falta conseguir passar este nível, este aqui. Vocês viram na timelapse? Infelizmente não deu tempo de fazer este do Donald Coast House. Mas também me baralhei um pouco e também ia perder muito tempo do vídeo. Então hoje vamos contra o segundo boss. Se der, então bora lá. Vamos. E que é isso? Malta, estou feliz por saber, por saber que nós conseguimos completar já muita coisa no Mario World E estou muito feliz Então bora Não tem aqui nenhum segredo easy, ah, easy. Muito easy. Pronto, checkpoint Malta. Consegui. Malta, aproveito para dizer para vocês inscreverem-se aqui no canal, deixarem aquele grande like e comentarem aí embaixo o que é que acham ação da série. Se estão a fazer alguma coisa bem, alguma coisa mal, comentem aí tudo embaixo, tá bom? Eu acho que é este. É este. Ah! Era este. E agora é este. A sério, malta, não acertei tudo. Bora, bora, bora. Boa, malta. Conseguimos. Conseguimos passar daqui. Então, boa. Conseguimos. Foi fácil. Por menos com o Yoshi. E malta, houve aqui um problema. Estão a ver nesta fase aqui? vira lá. esta fase aqui, eu podia ter pego uma chave. Neste caso, eu vi a chave. Houve um problema que eu tomei dano e perdi a minha capa. E aí, foi por isso que eu não tenho a chave para aquela porta ali do fundo. E agora vamos contra o boss, malta. Do segundo mundo. Estão prontos? Antes disso deixem aquele like 3 2 1 o malta bora lá contra o boss embora Na verdade malta já é outro dia uh, vocês é que não sabem mas já está no outro dia e uh, eu tentei gravar para o mesmo vídeo e não vou acabar agora a gameplay assim não rápido. Eu quero ter uma gameplay recente. Mas o que é que é que eu? Malta. Bora, bora, só vamos, só vamos! Boa, conseguimos, malta. Que boss estranha, não estou habituado a este tipo de bosses. Nada habituado Isto é um tipo de boss diferente do que eu estou habituado Porque normalmente é em castelos e isto não parece nada Um castelo Não é um castelo melhor dizendo Bem passei era só este boss Ah não Primeiro tinha que passar este nível e depois é que era o boss Sentidos, Sentidos. Sei. Agora sim meus favores Vim eu, eu não sei nada sobre Mario World Mas bora vamos lá Vamos conseguir Ok Tá mais isto, ok, chegamos aqui, tudo bom, tudo bem. Vamos lá, entrei. Oh, foi easy. Não, eu caí. Bora. Ah, sério, malta. Eu não estou a conseguir uma coisa tão easy. Ah, malta, como é que eu não estou a conseguir isto? Eu só não estou a fazer timelapse neste porque é boss e vocês gostam de ver sempre boss. Normalmente. Vou tentar perceber o que é que agora faço. Venho aqui. Aqui. Aqui. Aqui. É isso Nada assim do outro mundo. Pelo menos para mim não é de outro mundo. Não é para aqui. É por ali. Não, estava ali o final, estava mesmo lá em cima. Malta, bora lá. Vou começar de início. A sério. Estou a ver que vamos demorar. Bora. Estamos já quase lá onde nós íamos. Bora, bora, bora. Ah. Esperem, esperem. Estou a falar para alguém. Vem, vem. Ah. Ok, malta. Suímos, agora. Vamos esperar que a casinha venha. é? Né? Vamos, mesmo assim, nós somos o okay, que somos pró. Ok, já estamos quase onde nós íamos. Não, malta! Eu preciso ter melhores coisas. Eu não posso estar assim pequeno. Mas bora, bora! Eu prometi que ia contra o boss. Vou voz, pelo segundo boss, e vou cumprir. <risos> malta, basta de um dano que vou logo. Para. Vamos Esperem Ele vai Ele vai também Ah! Já tinha aquilo grande O D-drybont também Aquela Aqueles coletes Esperem Agora vamos malta Ah, e mal se tiverem muito a gostar desta linda série deixem aquele grande like Apoia imenso nas nossas séries Então bora apoio lá Deixem aquele grande like então, Espera aí uh, Vamos tornar com que esta série fique muito famosa Para que mais pessoas possam ver Uh, este lindo Mario! Bora! Esperemos! Esperemos! Não a zona! Ou digamos o perímetro. Ok, bora! Três, dez, um e subi! Não! Alta! É injusto querem uma time lapse, né? <SILENCIO> Então, malta, conseguimos. Bora lá. Boss. Não é muito óbvio. Cada vez está mais rápido, bosses. E quase que vou à vida, malta, agora. Boa, consegui, malta! Malta, consegui, eu faço. Eu consegui, malta! Eu consegui! Malta, finalmente eu consegui! Então. Ok. Então, malta! Espero que tenham gostado desta, deste episódio. Que finalmente conseguimos! Já não fomos tão novos como o anterior. Mas conseguimos! Bora lá! Que agora, agora, vamos lá ver. Abri a porta, vamos lá ver Entramos para o seguinte mundo Parece que vou ter que dar aqui uma enorme volta Por isso malta Nós já estamos no terceiro Eu não sei se tem até oito como normalmente Mas se tiver A série vai ser bastante grande E bastante divertida Então espero que tenham muito gostado deste vídeo E tchau malta Fui!